Ai, ai, ai, ai, ai, meia hora já parado e nada de tocar uma corrida, por que será que não tá tocando corrida para mim? Hey Drivers, Lucas aqui, motorista de aplicativo já vai fazer dois anos e hoje eu venho trazer um segredo jamais revelado até hoje. E por incrível que pareça, até semana passada eu estava com essa mesma dúvida que eu tenho certeza que você tem. Como funciona o sistema de solicitações de corrida? Por que eu fico tanto tempo parado sem receber corrida? E por que tem vezes que eu estou parado em um determinado local e eu vejo um motorista vindo e pega uma solicitação à minha frente? E se você também tem essas dúvidas, saiba que nesse vídeo eu vou responder todas elas através de uma reunião que eu tive com o um representante da Uber no programa Voz do Parceiro e ele me esclareceu grande parte dessas dúvidas. Mas vamos lá, eu estando nessa reunião, eu tive a oportunidade de fazer a seguinte pergunta para o representante. Quais são os critérios para o motorista receber uma chamada no aplicativo? E meio sem graça, o representante ele respondeu até com uma certa ironia. A qual eu vou tentar descrever assim do meu jeito exatamente o que ele disse. Existe toda uma tecnologia que em questão de segundos o sistema da Uber consegue identificar qual é o melhor carro para atender exatamente aquele passageiro. Mas com a dúvida ainda na minha cabeça, eu continuei batendo a mesma tecla. É verdade que a nota do passageiro, taxa de aceitação, cancelamentos e tudo mais influenciam na hora de receber um chamado no aplicativo? E de tanto e tanto insistir, eu tive todas essas perguntas respondidas ao qual eu vou tentar resumir de uma forma clara e objetiva para que você também possa entender como funcionam essas solicitações. Por isso que eu chamo de segredo revelado vamos lá agora se é verdade o que o representante me disse pela lógica eu acredito que sim então de fato o motorista que recebe a solicitação do passageiro é aquele que está mais próximo em distância e tempo vejam esse exemplo que eu vou colocar aqui do lado como vocês podem ver pedro está na mesma via do solicitante então ele é o motorista mais próximo já eu eu estou um na outra via, e para que eu possa chegar naquele passageiro, eu vou ter que dar uma volta muito maior para chegar até ele, então a Uber de imediato ele já reconhece que o Pedro é o motorista mais próximo do solicitante, então ele que vai receber a corrida, caso ele venha recusar ou cancelar a corrida, aí sim, quem vai receber a corrida serei eu que sou o motorista mais próximo da solicitação e também se por acaso eu cancelar essa corrida, aí irá também para os motoristas que estão próximo da solicitação, indo cada vez um pouco mais longe. E é por isso que de vez em quando você recebe algumas solicitações aonde o passageiro está a 5, 10, 20 km, é exatamente porque outros motoristas que estão próximo também recusaram a corrida. E por não ter alternativas, o aplicativo vai jogando cada vez mais longe até alguém aceitar ou o passageiro desistir. Mas sabe que não é somente pela distância e tempo o critério essencial que você recebe uma solicitação de corrida. E eu já vou te explicar um ponto crucial que faz com que você fique parado sem receber corridas. Mas se você está gostando dessas informações, deixa um like nesse vídeo, se inscreva no meu canal, ative o sininho para não perder nenhuma outra informação ou dica valiosa que eu vou mandar aqui no canal, beleza? Então continuando. Uma outra dúvida que eu tive como respondida nessa reunião é referente à taxa de aceitação, cancelamentos, VIP. Uber Pro e Nota, e eu já te adianto que grande parte dessas referências, informações e dados, elas se influenciam na hora de receber uma solicitação. Na questão do Uber Pro, você só vai ter prioridade em corridas no aeroporto, quando você tiver a categoria Diamante. O VIP, você só tem prioridade quando os passageiros solicitam Uber X VIP. E nada mais. E se em nenhum dos casos, o passageiro solicitou apenas um X normal e na mesma distância tiver Pedro e o meu carro. E neste caso, a tecnologia da Uber simplesmente irá desempatar e irá enviar a solicitação para o motorista que tiver a maior nota. Pois foi confirmado que sim, a avaliação ela interfere na hora de receber uma solicitação pela Uber. Pois como vocês podem ver no exemplo aqui do lado, a minha nota ela é a mais alta ou seja, eu irei receber aquela corrida. E este é um dos grandes motivos pelo qual você fica parado sem receber solicitação nenhuma, pois talvez haja outros motoristas ao redor que estejam com a avaliação um pouco acima da média e eles sim recebem aquela solicitação do passageiro, salvo quando por um acaso eles recusam a corrida e irá para o segundo que estiver mais próximo. E é por isso que eu sempre digo pessoal. Mantenha o bom atendimento, seja um Uber acima da média, eu sei que vai ter aqueles passageiros que por mais que você faça o seu melhor, faça de tudo para agradar o passageiro, vai ter aqueles que vão avaliar com 4, 3, 2 ou 1, eu já sofri muito com isso e ainda sofro, como vocês podem ver meu carro ele tem muitos equipamentos para o agrado dos passageiros, mas infelizmente ainda recebo avaliações de 3 e 4 estrelas e eu realmente não sei o motivo. Mas não desanime, faça o seu melhor, porque através do seu bom atendimento você recebe até mesmo premiações e incentivo e prioridade nas corridas. Ao qual eu vou tentar explicar um pouco mais num próximo vídeo. Um outro fator que influencia muito também na hora de você receber uma solicitação de corrida é a qualidade do sinal da sua internet. Se você estiver em uma região onde está muito fraco a internet, o sistema de inteligência artificial da Uber vai reconhecer que você está offline. E por isso, ele vai enviar uma solicitação para o motorista que estiver com sinal mais forte. Então é importante se você ver que seu sinal está muito fraco, tentar se locomover até um local onde você veja que está totalmente com sinal cheio. Agora vamos para uma peça-chave também, que eu recebo de dúvida demais dos meus inscritos. Que é a seguinte, porque eu estou ao lado de um passageiro, eu vejo ele solicitando, ou até mesmo ele está dentro do meu carro, e não toca para mim aparece um outro fulano e busca aquele passageiro, porque na verdade a Uber tem um sistema e até mesmo nas regras deles, eles não permitem que o motorista faça corridas combinadas e por mais que você seja o motorista mais próximo, só pelo fato de você estar ao lado exatamente do passageiro questão de centímetros e metros, a Uber vai entender que você está tentando burlar alguma coisa e vai te bloquear de receber aquela solicitação indo para o motorista que esteja mais próximo então é importante que sempre que você veja um passageiro ou esteja uma multidão de pessoas com o celular na mão tenta manter uma distância possível de 50 a 100 metros de preferência até 100 metros não muito longe para você não perder aquela corrida mas pode sim ocorrer de você estar com o um passageiro dentro do carro e ele solicitar a corrida ou até mesmo o um passageiro do lado do seu carro solicitar e a corrida cair para você. Isso ocorre quando não tem nenhum motorista em um raio de até 3km de distância. E para que a Uber possa oferecer um serviço mais rápido, vendo que você é o mais próximo e não tem nenhum outro para que eles possam enviar a corrida, então a chamada vai cair para você. E o bloqueio não funciona nesses casos, pois infelizmente a Uber, ela sempre vai dar prioridade para os passageiros, os motoristas que se lascam. Porque afinal, são eles que injetam dinheiro na plataforma, ao qual o que eles pagam vem para o nosso bolso e a gente paga a taxa do aplicativo. E eu sei que vai ter aqueles motoristas que vão falar, ah, mas sem motorista não tem como movimentar a engrenagem da plataforma. Sim, sem motorista não tem como, mas da mesma forma que sai um motorista, entram-se 10%. Devido à situação de desemprego atual do nosso país. Então o que importa para o aplicativo, na verdade, são passageiros solicitando carros. E é por isso que eles querem oferecer o melhor serviço e no menor tempo possível, para que o passageiro sempre solicite mais carros na plataforma. Ah, e tem um ponto que eu ainda não deixei claro, né? E se por um acaso eu e Pedro tivermos a mesma nota e e estivermos na mesma distância, quem será que recebe a corrida? E é nesses casos que a taxa de aceitação e cancelamento influenciam na hora de receber uma corrida. O motorista que tiver a maior taxa de aceitação e a menor taxa de cancelamento é quem vai receber a solicitação daquele passageiro. E uma outra dúvida que eu recebo bastante no meu canal aqui são pessoas falando, pô, mas e carros de locadora? Por que eles recebem prioridade nas corridas? Isso é um puro mito. Não existe carro de locadora que recebe prioridade, o que pode acontecer é de você estar na frente de um passageiro, ele solicitar e devido ao sistema reconhecer que pode ser uma corrida combinada, ele bloqueia você de receber aquela solicitação. E aí um carro que estiver mais próximo pega aquele passageiro. Aí você olha a placa e fala, pô, é o placa de Belo Horizonte, então deve ser carro de locador. E por que ele recebeu aquela corrida? Um outro mito que eu escuto bastante também falar em redes sociais e eu já também recebi como comentário nos meus vídeos, é referente o sistema manipular as corridas para certos tipos de motorista. Isso também é com mito. o sistema na verdade ele trabalha com dados, e como eu mencionei, se você é o motorista mais próximo em questão de distância e tempo, tiver uma boa avaliação e taxa de aceitação e cancelamento nos melhores padrões, então você irá receber a solicitação de corrida daquele passageiro. Eu espero que tudo tenha ficado muito claro, essas foram as principais dúvidas que eu tive como respondida no programa Voz do Parceiro, e caso você tenha gostado dessas informações e esclareceu bastante as suas dúvidas, deixa aquele like nesse vídeo. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Espero você em um próximo vídeo. Falou, tchau!